Neste vídeo, introduziremos noções de acarretamento apropriadas para a lógica de primeira ordem. Esta coleção, na lógica clássica, contém todas e exatamente aquelas valorações booleanas, ou seja, que estendem certas atribuições de valores para os átomos proposicionais, de modo a dar valor para todas as fórmulas respeitando as interpretações dos conectivos. Aqui no caso de primeira ordem, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ao invés de coletar funções com o um contradomínio 0,1, eu vou considerar diretamente os modelos de primeira ordem que induzem tais funções. Ao nos mostrar como interpretar uma assinatura de primeira ordem e também como alocar valores para as variáveis, podemos usar estes modelos para interpretar fórmulas relacionais e também fórmulas quantificadas. Daí, usando as interpretações dos conectivos, podemos nos perguntar se os modelos satisfazem ou não uma dada fórmula, cumprindo assim o papel de uma valoração para a linguagem de primeira ordem. Uma fórmula satisfeita por um modelo é aquela que recebe o valor verdadeiro. Uma fórmula não satisfeita recebe o valor falso. Assim sendo, no caso de primeira ordem, considerarei a semântica como sendo a coleção de todos os modelos para aquela assinatura e para aquele conjunto de variáveis dado. Em comparação com o caso proposicional, há uma explosão de possibilidades. Imagine só quantas formas diferentes que há de interpretar símbolos de constante, de funções e de relações sobre um domínio dado. Imagine se esse domínio for infinito, como de fato acontece com a maior parte dos domínios com os quais trabalhamos. Você já deve ter intuído que não haverá aqui nada parecido, em geral, com o um algoritmo de tabela de verdade. Nós ainda nos podemos perguntar, contudo, para um dado conjunto de fórmulas γ, quais são os modelos que satisfazem simultaneamente todas aquelas fórmulas. E aqui no caso de primeira ordem, podemos também ser um pouco mais específicos. Fixando uma estrutura de interpretação i, eu posso querer coletar simplesmente os modelos que são baseados nessa estrutura de interpretação e que satisfazem todas as fórmulas de γ. Os modelos de uma interpretação pretendida, que ainda podem diferir com relação às alocações de valores para as variáveis. Para simplificar a notação, quando o γ for um conjunto unitário, eu vou omitir as chaves. Ou seja, como de costume, eu vou omitir as chaves aqui em volta da fórmula Φ. A definição de consequência semântica naturalmente associada a uma certa semântica é aquela segundo a qual a fórmula Φ é consequência semântica de gama, ou é acarretada por gama naquela semântica, se todo modelo que satisfaz as fórmulas de gama também satisfaz a fórmula Φ. A noção complementar ao acarretamento, que é dada pela relação de compatibilidade, diz respeito à produção de contramodelos. Portanto, Φ não é consequência semântica de gama, se, si, somente se, si, existe um contramodelo para este sequente, que tem gama do lado esquerdo e φ do lado direito. Tal contramodelo deverá satisfazer simultaneamente todas as fórmulas de gama e não satisfazer a fórmula φ. Colocando isso de ponta cabeça, φ é consequência de gama quando não há contramodelos para este sequente. Podemos dizer, neste caso, que este sequente é globalmente válido. O fato de que modelos de primeira ordem têm duas dimensões, contudo, nos permitem agora pensar... Em uma noção de validade que não seja global, a saber, a validade relativizada a uma certa interpretação. O que significa dizer que, numa certa interpretação, φ é consequência de γ? Ora, significa dizer que não há contramodelos para este sequente que sejam baseados na interpretação dada. Em outras palavras, todo modelo baseado nessa interpretação que satisfaz γ também será um modelo que satisfaz φ. Note que, em ambos os casos, estamos falando de preservação de satisfação da esquerda para a direita. Preservação esta que induz uma noção de acarretamento. Podemos, se quisermos, pensar em outros tipos de preservação. Ao invés de preservar satisfação em geral ou de preservar satisfação em uma dada interpretação, podemos pensar na preservação de validade de fórmulas ou validade numa dada interpretação. Em geral, a preservação de satisfação implica a preservação de validade, mas o contrário não vale. Como no caso proposicional, aqui em primeira ordem também vamos nos concentrar sobre a preservação de satisfação. Como ilustração, iremos avaliar aqui duas afirmações sobre acarretamento na lógica de primeira ordem. Para simplificar, vou me referir a esta fórmula como Φ1 e vou me referir a esta fórmula como Φ2. A pergunta aqui será, dados estes dois sequentes, um deles com Φ1 à esquerda e Φ2 à direita, e o outro com Φ2 à esquerda e Φ1 à direita, queremos saber se estes sequentes são globalmente válidos na lógica de primeira ordem. E caso qualquer um deles não seja válido, queremos produzir um contramodelo que nos ajude a verificar isso. Eu vou denominar essas afirmações A1 e A2 e vou propor aqui um método de análise semântico que pode ser usado na investigação de ambas. Eu vou começar me perguntando que cara deve ter um modelo que satisfaz a fórmula F1 e que cara deve ter um modelo que não satisfaz a fórmula F1. E o mesmo para a fórmula F2. Eu quero saber em que condições ela é satisfeita e em que condições ela não é satisfeita. Um modelo IRO satisfaz a fórmula F1 se e somente se, dada a interpretação da quantificação universal, o modelo variante que dá o valor a1 para x satisfaz esta fórmula implicativa para todo objeto a1 do domínio. Mas isto é o mesmo que dizer, dada a interpretação da implicação clássica, se este novo modelo satisfaz o antecedente da implicação, então ele deve satisfazer o consequente dessa implicação. Eu vou considerar agora a situação em que o modelo Iro não satisfaz a sentença Φ1. Eu sei que isso é equivalente ao que eu disse antes, mas vale a pena olhar em detalhe. Desta vez, a cláusula da interpretação da quantificação universal nos diz que isso é o mesmo que afirmar que há um objeto, A2, no domínio, tal que se o valor alocado à variável x é A2, este novo modelo não satisfaz a implicação. Mas isto é o mesmo que dizer, dada a interpretação da implicação, que neste novo modelo, o antecedente da implicação é satisfeito, mas o consequente não é. Eu vou resumir tudo o que aprendemos até agora aqui num canto para a futura referência. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a fórmula Φ2 olhar para os modelos que a satisfazem e os modelos que não a satisfazem. Desta vez, a fórmula Φ2 é satisfeita pelo modelo IRO, se somente se, dada a interpretação da implicação. Quando este modelo satisfaz o seu antecedente, então este modelo satisfaz o seu consequente. Tanto no antecedente quanto no consequente, temos quantificações universais. Assim sendo, a cláusula de interpretação de fórmulas universalmente quantificadas nos informa que isso é o mesmo que dizer que se Φ é satisfeito para todo o valor A3 que possa ser dado para a variável x, então ψ é satisfeito para todo o valor A4 dado para a variável x. Esta implicação é talvez um pouco complexa de se entender. Para facilitar, eu vou aqui transformá-la numa uma disjunção de casos. A implica B é o mesmo que dizer que não é o caso A ou é o caso B. Uma certa afirmação não é o caso para toda a 3 é porque há alguma a 3 para a qual ela não é o caso. Finalmente, o modelo Iro não satisfaz a fórmula Φ2 se e somente se, dada a interpretação da implicação clássica, este modelo satisfaz o antecedente e este modelo não satisfaz o consequente dessa implicação. Em ambos os casos temos quantificadores universais e a cláusula correspondente da noção de satisfação agora nos informa que, de um lado, a fórmula Φ deve ser satisfeita qualquer que seja o valor A5 dado para a variável x, tal que, se este valor for dado à variável x, o novo modelo não satisfaz a fórmula Ψ. Mais uma vez, eu vou resumir aqui as condições de satisfação e não satisfação da fórmula Φ2 para um certo modelo. Vamos agora avaliar a afirmação A1. Será que poderia haver um contramodelo para ela? Vamos ver. Assume, então, que a fórmula Φ1 é satisfeita e suponha que, para o mesmo modelo, a fórmula Φ2 não é satisfeita. Para facilidade de referência, eu vou denominar itens 1 e 2, essas duas partes da afirmação 2F. Considere agora o indivíduo A6, cuja existência é garantida pelo item 2 da afirmação 2F. Considerando agora que a afirmação 1T e a afirmação 2F1 ambas falam de indivíduos genéricos, podemos, em particular, considerar que estes indivíduos A1 e A5 sejam o indivíduo A6. É claro que daí podemos concluir que o modelo que aloca como valor para a variável x o indivíduo A6 satisfaz a fórmula Ψ. Porém, isto entra em conflito direto com o item 2 da afirmação 2f. Temos uma contradição. Podemos agora facilmente transformar a análise que fizemos numa demonstração por absurdo. Basta anunciar aqui, na suposição que fizemos, que iniciávamos um raciocínio por contradição. E, ao encontrar tal contradição, descartamos a nossa suposição e concluímos o seu oposto. Concluímos que a hipótese a1t é suficiente para garantir a2t. Ou seja, a satisfação de φ1 implica a satisfação de φ2 para qualquer modelo, o que comprova que a afirmação a1 era correta. Vamos tentar agora a mesma estratégia na análise da afirmação 2. Será que se agora eu assumo que a fórmula Φ2 é satisfeita e suponho que Φ1 não é satisfeita em um mesmo modelo, poderemos mais uma vez encontrar uma contradição? Vejamos. Mais uma vez, para facilidade de referência, eu vou nomear como itens 1 e 2 essas duas partes da afirmação 2t. Muito importante, trata-se de uma disjunção que me permite fazer uma análise por casos. Nos dois casos, eu terei ambos os itens 1 e 2, porque se trata de uma conjunção, da afirmação 1f. Temos, neste caso, portanto, que o modelo que aloca o valor a3 para x não satisfaz a fórmula Φ, enquanto que o modelo que aloca o valor a2 para x satisfaz a fórmula Φ. Este último modelo, com o valor a2, não satisfaz Ψ. Poder-se imaginar que há alguma contradição Nessas duas suposições, uma sobre φ e outra sobre não φ. No entanto, se A2 for diferente de A3, não há aqui nenhuma contradição. O objeto A2 ajuda a satisfazer φ, o objeto A3 não. O outro caso a considerar é aquele em que vale o item 2 da afirmação 2t, ao invés do item 1. Note que o item 2 da afirmação 2t fala sobre todos os elementos do domínio. Em particular, podemos considerar o que acontece com A2. Segundo este item, se o modelo aloca o valor A2 para X, a fórmula psi é satisfeita. Contudo, isto contradiz diretamente o item 2 da afirmação F, que diz que esta fórmula psi não é satisfeita para esse modelo. Na avaliação da afirmação A2, as hipóteses que fizemos não são consistentes com o caso 2. Mas permitem perfeitamente que o caso 1 subsista. Não há contradição no caso 1 e não há demonstração por ausência de contradição. Será que perdemos tempo nessa empreitada toda? Eu digo que não. Eu digo que o caso 1 pode nos ajudar, nos orientar na construção de um contramodelo de verdade para a afirmação 2, um modelo que satisfaz a Fórmula F2 e não satisfaz a Fórmula F1. Eu vou mais uma vez guardar toda essa informação aqui num cantinho, como forma de orientação, e vou agora construir o anunciado contra modelo. Eu preciso tornar aqui as coisas um pouco mais concretas, então eu vou escolher fórmulas Φ e Psi particulares. Eu vou considerar aqui duas relações unárias para cumprir esse papel e, portanto, assumir que a minha assinatura tem estes dois símbolos, P e Q. Eu vou considerar agora uma estrutura de interpretação para essa assinatura. E, como eu já sabia da minha avaliação de A2 no caso 1, eu preciso de pelo menos dois objetos. Eu vou colocar exatamente dois objetos dentro do domínio dessa estrutura: a estrelinha e o quadrado. A intuição aqui, seguindo a análise do caso 1 que fizemos anteriormente, é de que a estrelinha seja o objeto A2 e o quadrado o objeto A3. Assim sendo, esperamos que a estrelinha tenha a propriedade P e que o quadrado não tenha ao mesmo tempo em que esperamos que a estrelinha não tenha a propriedade Q. Essa segunda restrição me dá duas opções de interpretação para a propriedade Q. Ela pode valer só para o quadrado ou ela pode valer para nenhum dos objetos do domínio. Eu vou deixar você escolher qual dos dois modelos aqui você prefere. Para completar a construção do modelo, eu vou deixar também você escolher como row uma alocação arbitrária. É preciso escolher uma. E de fato, só há uma variável aqui envolvida e há duas opções. Você pode tomar ρ x é igual a estrela, ou você pode tomar ρ x é igual a quadrado. A rigor, portanto, aqui eu tenho quatro modelos possíveis. Falta mostrar que estes modelos funcionam. Isto é, que qualquer um deles satisfaz a fórmula Φ2 e não satisfaz a fórmula f 1 Se você parou a tarefa antes de fazer essas duas coisas, você não terminou. Não sou eu quem tem que verificar se o modelo funciona. Você tem que me convencer disso. Passamos esta verificação. O item I2 da definição do nosso modelo, juntamente com a definição de satisfação de fórmulas relacionais, garante que a fórmula P de x é satisfeita neste modelo. Pela mesma cláusula de satisfação de fórmulas relacionais, o item I3 da construção do nosso modelo garante que a fórmula Q de x não é satisfeita por esse modelo. Finalmente, o item I2... Nos informa não apenas sobre a estrelinha, mas também sobre o quadradinho. Ele nos informa que o quadradinho não tem a propriedade p, e por isso podemos dizer que este outro modelo, onde o quadradinho é o valor da variável x, não satisfaz a fórmula p de x. Esse último item, c, tendo em vista a cláusula de interpretação da quantificação universal, é suficiente para nos garantir esse item que eu vou chamar de d, a saber que nem todo x tem a propriedade p no modelo irô. Mas agora, este item D nos garante, sozinho, pela cláusula da interpretação da implicação, que o mesmo modelo satisfaz uma implicação que tenha aquela fórmula por antecedente. Uma implicação com antecedente falso é verdadeira. Por outro lado, agora, os itens A e B dizem respeito ao modelo em que X toma como valor a estrelinha. E podemos usar a cláusula da interpretação da implicação para concluir que se P de x é o antecedente e Q de x é o consequente de uma certa implicação, este modelo não satisfaz essa implicação. Ora, um contra-exemplo é suficiente para falsificar um universal. Há um objeto, estrelinha, que não tem uma certa propriedade, portanto, no modelo IRO, não é verdade que todos os objetos têm essa propriedade. Finalmente, a definição de consequência semântica nos permite agora concluir, usando os itens E e G, que há, sim, senhor, um modelo, errou, que satisfaz Φ2 e não satisfaz Φ1. Isto é, Φ1 não é consequência semântica de Φ2. Esta afirmação negativa sobre a relação de consequência semântica precisa ser evidenciada por um modelo. E este modelo precisa ser verificado. Nada menos do que um argumento completo e detalhado como este que aqui apresentamos servirá como certificado de que o dito modelo cumpre o seu papel. Isto que fizemos aqui antes, bem, isto era apenas uma heurística, uma forma de investigar, uma maneira que usamos para encontrar este modelo. Isto não comprova nada. A comprovação é dada por este argumento, com todas as suas justificativas detalhadas. Se alguém olha para este argumento final e se pergunta de onde que veio esse modelo, você pode explicar que teve um sonho e neste sonho Shiva veio dançando com seus múltiplos braços e lhe entregou esse modelo. Ou que você copiou do seu colega do lado. Mas independente de alguém lhe perguntar de onde ele veio, você tem a obrigação de apresentar o um argumento que mostra que ele funciona. Que ele satisfaz as premissas sem satisfazer a conclusão. Que ele é uma testemunha da não-validade deste sequente. Na próxima ilustração, eu quero explorar a validade local numa certa interpretação do sequente que tem à esquerda, esta fórmula, e à direita, esta outra fórmula. Nestas fórmulas, eu usei dois símbolos binários de função e quatro símbolos de variável. A resposta à presente pergunta sobre consequência é depende, depende da interpretação. Por exemplo, se a interpretação contém apenas um objeto no domínio, considerando aqui a interpretação canônica por símbolo de igualdade, todos os termos aqui envolvidos só podem denotar aquele único objeto do domínio. Esse objeto é idêntico a si mesmo, e portanto, tanto a sentença do lado esquerdo quanto a sentença do lado direito são verdadeiras. Considerando agora interpretações menos triviais, eu vou primeiro avaliar essa sentença no universo de conjuntos e, em seguida, avaliar essa sentença no universo dos números naturais. Eu vou tomar como interpretação do símbolo F no universo de conjuntos a operação de união e, como interpretação do símbolo G, a operação de interseção. Recorde que o conjunto potência é fechado para a união e para a interseção. Nesse caso, suponha que o indivíduo A, denotado por W, é idêntico à união do indivíduo denotado por x com a interseção dos indivíduos denotados por y e por z. E, semelhantemente, para o termo da direita, usando a mesma alocação de valores para essas variáveis. A pergunta aqui, portanto, consiste em verificar esta afirmação. Se A é idêntico ao resultado dessa conta, então A é idêntico ao resultado dessa outra conta. É um exercício simples em teoria dos conjuntos verificar que esses dois objetos são o mesmo. Em outras palavras, que a união se distribui sobre a interseção. Agora, para a segunda interpretação, assumimos que o símbolo de função f é interpretado como a adição e o símbolo de função g como a multiplicação. Ambas operações fechadas sobre os números naturais. A pergunta desta vez consiste em verificar se este objeto e este denotam sempre o mesmo indivíduo. Isto é falso sobre os números naturais. Há valores de A, B, C e D para os quais essa afirmação é verdadeira, mas há muitos, muitos valores para os quais ela não é. Portanto, a afirmação inicial é verdadeira na primeira interpretação e falsa na segunda. Isso mostra, aliás, que o sequente correspondente não é nem insatisfatível nem muito menos válido. Ao mesmo tempo em que ilustra o efeito sobre a consequência semântica, de fixar interpretações particulares.